Para usar a ferramenta conforme, precisa que o Draw On esteja marcado para Surface, como está selecionado aí no vídeo. Aí tem que ver se o objeto que está selecionado aqui em pick é aquele que, que vocês querem que a malha fique, fique colada, que no caso está tudo certo. É só selecionar a ferramenta conforme e passando o um mouse sobre a malha, vocês estão vendo que ela vai colando, aderindo a, a malha que, que foi modelada. Agora que eu tenho uma malha razoavelmente densa, aliás, bastante densa e que ela está bastante uniforme, todos os polígonos estão mais ou menos do mesmo tamanho, etc., eu vou passar de novo o, o pincel para conformar o, a malha que eu criei ao telefone, tendo cuidado de não passar naquela parte que foi unida com o bridge, que vai receber o disco de... De, de, de plástico transparente, porque senão ele vai ficar uh, bastante deformado, e assim, cuidando também para não passar na parte frontal ali dá para ver bem claramente quais são as áreas que poderiam receber mais, mais vértices, mais loops. Eu primeiro vou tentar fazer com que essas com que essas áreas não recebam mais loops, eu vou tentar apenas deslocar esses loops para as áreas onde parece que as, as curvas são, são mais fortes. Se isso não der certo, eu adiciono mais loops. Eu me refiro especificamente a essa área aqui atrás, do, da parte de trás do telefone.